Semifinal, final, double three, a final não tá distante, o que vocês querem ver? Semifinal, final, double three, a final não tá distante, o que vocês querem ver? É o que começo, então eu chego desse jeito, pode jogar que eu assumo essa resposta no peito, vocês não entenderam? Pra você viu? Pode assinar na minha conta que vai ser um double view É assim, eu chego assim de mansinho Porque pra mim, vocês dois são só mais um comum Assina na minha conta, pode mandar o um papel Que eu vou matar esses dois e vai um o 121. Ó, oh, na 121, cê tem que aprender a Andar no meio da contramão Desviando dos carros, a final tá distante Porque na sua frente tem muro, irmão Só pra você ver, eu também vou te atacar Esse aqui é o monstrinho da central Mas não me leva mal, tô tipo a kapsuke Vou roubar sua equipe e você vai chorar no funeral Demorou, esses ataques pra mim é comum Monstrinho tá sentado e esse monstrinho de lugar nenhum É essa é a questão, eu vou aqui matando Por isso que na rima eu vou Aí o jornal, o da central Que tem a panela que rima no instrumental Geral que tá muito, geral da moral Que culpa eu tenho se seu vixe e se rima mal oh! Só que cê não percebeu Porque meu parça essa é improvisada Cê falar que o cara rima mal, mas tem rima também E até agora, meu amigo, ninguém falou nada Mano, não é questão de ter casa, eu compreendi Aqui eu sou monstro, MC, sou nomadinho. Aonde eu plantei o pé, pode escutar Que quando eu plantei o pé de novo, MC tremerá Ah, MC tremerá Você é um monstro que o meu pé, você pegará Aí fica complicado, já não, não nega Minha amante de dormir ora comigo, então o monstro não me pega Sempre que eu vou tremer, você é um prego O um dia que eu parar de tremer, eu tô fazendo essa porra por ego Você não entendeu, você tá cego Pode vir na minha frente, você é prego Então chega e te martelo Mano, não sou prego, você não é martelo e pra complicar um pouco o moleque te deixa confuso Não é questão de orar junto com essa mãe debaixo do joelho eu dela Qualquer prega é parafuso Na moral, os caras se dispôs A briguinha de casar vão dar bom, deixar pra depois Aí fica de difícil, escuta o que eu digo Não é só vocês, a batalha também é comigo <risos> Agora voltamos à programação normal, 30 segundos pra cada. Jonão tá na voz, DJ preparado. Quero ver, eu quero ver! Aí, levanta a mão todo mundo então, eu vou passar aquela energia na hora. TV sangue Conteúdo não vai ser ditado Por isso que na minha frente vai ser assassinado Você vai ser morto, agora pode ir pra Por isso nessa base não tem como destacar É isso que acontece sem fronteira É aquele ditado, cachorrinho ainda tá preso na coleira É essa a questão, eu venho na moral Porque você tá na colheira, não é com o infernal A sua dignidade tá à prova Por isso mesmo que hoje, hoje eu cavo a sua cova A minha dicção já tá falhando Porque no campo tri os dois eu já tava assassinado Assinando, e você vou assinando o atestado Porque você precisa até pegar e ser testado Mas a hora não é não meu aliado Você tá vendo como eu te derroto até ficando embolado? Deixa quieto Tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido, cê citou o meu Beleza meu parceiro, cê tá ligado que o que ele investiga o meu improvisado É que o meu amigo cê não tá entendendo É que nós tava deixando o fraco de lado Ô meu amigo, cê não entendeu, cê percebeu Por isso que o erro agora você cometeu Cê falou de coleira, cê tá de brincadeira Você é fraco, cê tá preso na sua própria cozinheira Cê não tá entendendo, melhor ficar calado Ô meu parceiro, porque senão vai ser amassado Essa é a rima e não é bem barata Cê tá ligado que eu não tenho sangue de barata E eu vou falando que é sangue frio Porque o bagulho é louco e a rima é persuadiu Cê não entendeu? Manda uma rima boa A direita é de Hollyfield, e de mim A esquerda que é de balboa Vamos <risos> pra um cima, geral! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! 2 partindo pro Bang Bang Tiro pro bagulho, o que você Então não fale, se cale, beleza meu parceiro, que eu vou mandando então agora se cale. Você não entendeu? Eu falei de Hollywood e de uma boa, só que a pancada é de Mohamed Ali. Então o meu amigo pode vir, porque o bagulho é louco. Olha só eu tô assim. Você vem achando que é o só porque tá na casa, eu sou o Mike Tyson. Eu te derrubo e não sobra nada. O oh, meu amigo você não vai levantar, porque agora ele tá ligado que cê não esquiva, bagulho é muito louco são 30 segundos e hoje vai ser o pior está aqui da sua vida o oh, meu amigo você não entendeu porque o bagulho é louco oh, a verdade nós conduz você pode me procurar eu sou nova geração só que da sua frente eu tomei mais anos Ah, uh, ah, uh, uh. Você tá chegando, falando besteira, falando que eu tô preso numa fucinheira, eu tô preso na fucinheira, isso é nítido, calada é minha voz, não meu espírito, essa é a questão, você tem que analisar, por isso que na base eu vim pra te voltar. esse cara pega e fala o que tá na telha, Hollywood, Mike Tyson vai mastigar sua orelha, essa é a questão, eu vim pra te bater, por isso nessa base eu vou entreter, você é o Mohamed Ali, tá certo e leso, eu sou pro Siri, a metade do teu peso tem a força do músculo, eu e errei mais um talento tá Ainda tá minúsculo Pra acabar com o cara aqui. é fã de Crepúsculo Cê é o Mike Tyson, exercendo já no braço Mas o seu cérebro ainda não cresceu no músculo É minúsculo Eu, Eu falo, filho, sou é bom Se for muito, pai Vai, quem começa aí nessa bagaça Falou oi, para aí Que nervinho na voz DJ, Vem que vem que é o terceiro, pai! Vamos puxar o grito então, família. Tá feliz então. Vem muda camisa com o oi, estampado na meia, o titônio no Bell Fleck Jack Então bate-se cara no trap, bate-se cara no trap, no trap. muda camisa com o oi, estampado na meia, o titônio no Bell Fleck Jack Bate-se cara no trap, Ei, se cara no trap É no trap que eles querem que eu te mato, ô oh, meu amigo Pode vir, beleza aqui aqui eu não arrego Pode ir um pode jogar seu demônio na minha costa Porque eu me leve eu carrego Cê entendeu, ô oh, meu amigo Pode vir com as suas falas que pra mim não é nada Porque cê fala muita bosta, para quem tá Tá Falando muita coisa pra mim, você não é nada. Né? Pra mim, eu não sou nada. Namora, moleque, vai faltar o universo. Eu não sou nada. Pra mim, nada é quem começa a rimar e não termina o próprio verso. Essa é a questão. Aprenda é como conforme isso que agora é moleque não é capaz Ah, ele tá falando mais Esse cara no trap Rimar comigo é igual descalço pisando no strep Calma mano, neguinho, eu tô no caminho Toma cuidado porque você tá sozinho Melhor você parar porque não tem capacidade Meu flow é de kung fu do Eu tô descalço mesmo, você não entendeu parceiro? Porque agora eu mando perante improvisado Você não entendeu, eu vou ser um arrombado Eu tô descalço porque eu tô pisando em um, um solo que é sagrado Você não entendeu, meu amigo? Porque o é bagulho é louco e você é o um vacilão Você fala do meu erro do de meu, eu terminar meu verso Só que você terminou o segundo, caiu Enquanto na da moral agora Agora conta tempo, pega sua alma e seu espírito e desse mundo fuja Do que adianta ter descalço num solo sagrado? Se sou bom que sua alma ainda tá suja Essa é a questão, por isso que eu te falo Olha na parada, você não tá honrando esse solo sagrado Sua alma é corrupta, não vale de nada Mas é nessa roda que eu garinto, não minto Você tá ligado, passa aqui, esse que é o recinto Eu tô na roda, minha alma pode ser suja Mas quando eu faço meu freestyle, minha alma fica limpa Você não entendeu? O meu pai tá é aqui, agora você fala que é uma ova Porque toda vez que eu tô fazendo um freestyle Minhas energias a sua alma tá limpa, na moral, um moleque, você não tá com a mente preparada pra esse jogo. Sua alma vai tá limpa, com for pro confronto e tiver puto pro próximo de fogo. Essa é a questão que eu venho aqui mandando. Por isso que agora a ideia não é lá, Porque se você batalhar comigo, a sua alma no inferno vai pegar a prisão perpétua. <risos> Ai minha voida, cê é louco, voz Rapaziada, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Killer B faz barulho! Quem gostou das rimas do Jornal faz barulho! Jornal tá na final, firmeza total!